Fala galera, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um tema aí que atormenta a vida das pessoas hoje em dia, que é a infobesidade. Como você pode fazer para superá-la? Uma grande doença hoje da nossa sociedade é o excesso de informações, né? Muita rede social, notícias, blogs, e-mail, newsletter e podcast e vídeo no YouTube, tudo de graça, maravilhoso. Pessoas incríveis gerando conteúdo. Eu quero consumir tudo. Eu marco um milhão de vídeos para ver lá na playlist e eu não tenho tempo para nada. Então, é. Eu vivo o mesmo problema. Uma coisa que vem me ajudando é trazer o pensamento aí da lei de Pareto, né? Um pensamento essencialista, um pensamento minimalista, de concentrar naquele 20% de formação que vai me trazer 80% de valor, de resultado. É porque informação sem ação é nula, né? Não serve para nada. Então você precisa pensar em como transformar a informação, em um conhecimento, primeiramente, que é dar um contexto para informação em relação a você, a sua situação, o seu projeto, né? Você conseguir contextualizar aquele pedaço de informação ali que você está consumindo, mas sem a prática, sem executar, sem criar uma ação a partir desse conhecimento, ela também não serve para nada. Então, você precisa tornar esse conhecimento sabedoria. E para tornar sabedoria, você precisa ir para ação, né? Que nem Buda dizia, há três níveis de sabedoria. Sabedoria lida e ouvida, que é aquilo que você consome aí, né, hoje em tudo que é lugar. A sabedoria intelectual é quando você passa a racionalizar, a entender um pouquinho melhor como que aquilo pode se aplicar para você. Mas a sabedoria verdadeira só se torna verdadeira quando ela é uma sabedoria executada, vivenciada, né? Então, por isso, você sempre tem que buscar essa lógica por detrás da informação que você vai consumir. Você pode sempre se perguntar antes de consumir uma informação, é como que isso pode gerar valor para mim? Então, depois de ler um livro, vai lá e faz um resumo com os três principais insights que você teve. Depois de ouvir um podcast, anota a ideia principal que você tirou daquilo dali. Uma coisa legal para você pensar também é determinar momentos específicos para você consumir informação, é você ter um momento de estudo pela manhã ou mais para o final do dia, você trazendo mais intencionalidade para esses momentos de consumo de informação, você necessariamente vai ser mais seletivo. Outra coisa legal é você ter cuidado com redes sociais. Porque aquela coisinha do feed ali, ficar rodando pra cima, você pode gastar horas, dias, vidas e ficar eternamente ali porque é infinito também. Então tenha bastante consciência sobre o né, uso de redes sociais, dedique momentos específicos também pra você consumir isso daí, pra não ficar aleatoriamente ao longo do dia consumindo conteúdo inútil, na maior parte das vezes. Pode ter um momento Netflix de boa, você pode ter um momento é, feed no Instagram. Tá tudo bem, mas tem intenção, não deixe este momento te dominarem. domine esses momentos para que você faça de maneira intencional. Tome cuidado com notícias também, jornal, TV, se puder elimina a TV da sua vida. Cara, já eliminei há quatro anos, faz falta nenhuma. Essa coisa de, não precisa saber tudo que está acontecendo no mundo tal. Porra, aqui assim. Quais dessas informações realmente têm aplicabilidade concreta na sua vida? Pouquíssimo. Então seja mais intencional, valorize o seu bem mais precioso de todos que é o seu tempo. Em vez de você estar consumindo isso daí, você poderia estar lendo um livro muito mais relevante, você poderia estar passando tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com seu companheiro, com, seu companheiro, com seus filhos, com seus avós, você poderia estar se exercitando, você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo um monte de coisas muito melhor que consumindo essas besteiras aí. Tem até outro vídeo que eu falo de detox digital, né? E por último, Cuidado com essa super conexão, a gente está conectado o tempo todo, né? não largar o celular para nada. Tente buscar alguns momentos aí onde você consiga é, ficar sem celular, botar o celular no modo avião, você ficar de boas aí com você, ter momentos de ósseo criativo, coisas raríssimas hoje em dia, então se permita aí, nem que seja um sábado, né? um dia na semana, se permita ficar um pouquinho mais longe do celular, porque assim você vai conseguir reduzir um pouco todos esses efeitos negativos da infobesidade, um termo neologismo aí criado em função dessa doença que a gente está vivendo, que nos gera muita ansiedade, que nos gera o, o FOMO, né, Fear of Missing Out, Precisa superar isso daí e ficar tranquilo, porque você não precisa consumir tudo que está acontecendo no mundo, nada disso é tão relevante para você. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido aí essa bela mensagem. Se curtiu, o seu like, deixa seu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações lá com o sininho. E se você curte conteúdos como esse, segue lá também no Instagram, Yampebord, que eu venho compartilhando hacks diários. Lives, um monte de coisa legal e gratuita pra ti. E se você quer saber sobre histórias de pessoas que se reinventaram e estão vivendo hoje uma vida exponencial, eu entrevisto várias dessas pessoas no meu podcast, Life Hacker Talks. você acha em qualquer plataforma, é só botar lá na busca que você vai encontrar. E dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal, porque tem muita coisa boa. Beleza? Até a próxima! Uhum.